É, rapaziada, caverninha que estamos começando mais um episódio de Resident Evil ah! Rapaziada, estamos chegando da etapa final. O caverninha está apreensivo, tá rolando altos caras que são simplesmente do mal com novas armas. Tem umas armas elétricas que... e tem uns carinha com os capacetes cabreiro ali. Hein? Oh. O caverninha vai tentar as suas artimanhas para se livrar das garras desses poderosos chefões. Beleza, rapaziada, já estamos de volta com o nosso querido amigo Leon. E o que que acontece? Já podemos avistar o um aviãozinho pousando com amor. E um beijinho estampado. é a querida Eida já manda uma cartinha pro Leon. Avião de papel. Talvez você saiba, mas você pode conseguir sair daqui usando a passagem de lixo. O que que acontece? O Leon curte, mas a Ashley não vai curtir. Rapaziada, ó. Tá, tá até escutando um barulhinho de eletricidade grega ali? É um tiozinho do mal. Wait. Ó, a Ashley fica ali... O cara já tá mirando pro caverninho aqui, hein? Como é que é oh. Ó, o Ó, os olhos já bicou. Dois olhos bicou. Não! Ele vale quer atacar o negócio ali, vou fazer esperto hein? Que adrenalina! Beleza, primeiro acabamos com os caras que estão tá na frente. Depois, com os lock que tá atrás. Vamos partir pertinho, não Tá no meu Beijo de perto. O quê? Eu vou começar a guardar! Rapaziada, alienígena grego, hein, vamos ficar espertos, o um tamanho desse tio, altamente periculoso, nível 7 barra 8, oh! de periculosidade, beleza, bota pra dormir, filó. o que é Leon, Ô, oh, Leon, vale isso Leon, nossa senhora, aranha gigante, hein, o oh, Leon, rapaziada, passamos a primeira parte, hein, então, Bom, tá, tá sinistral agora, hein, vamos refletir, rapaziada, técnica do Leon, ó, ó, duas balas, Vap! igual a 14, é o Leon tio, Rapaziada, era para ser 18 balas, mas o problema é que estamos com pouca munição. Tio. Não é legal, nada é engraçado. Se inscreve aí, tio. Vamos, vamos. vamos. O que oh. vamos ligar que o zumbi daqui é operário eu é. deixei com as máquinas e tudo mais? É a é verdade. Os vermelhos não é bom. tio, ó, oh. acabamos com os vermelhos. mas já tem uma linha atrás dele. É isso Oh, meu Deus. Peraí, de louco, não quero ninguém, não de boa. O que? Ashley! Ah, pegou a Ashley, seu Loki! Rapaziada, o cara tá... tá vindo tá, tá tudo, hein? Não curtiu O que? Rapaziada, esse bicho dá chicotada aqui. Isso aí é por sofrimento. Rapaziada, o Leon não curtiu. A Ashley -me curtiu menos ainda, que vamos ter que dar um suco de acerola pra ela, hein? Ó, oh, combina aqui. <risos> E manda... Oh, meu Deus, é muito... É combinado é muito. Vamos dar um, só uma ruculinha pra ela. Só pra ela dar uma picadinha no rim e ficar de boa. Tranquilo. a que ele já pode correr agora. Tá altamente tranquilo. Rapaziada, tá rolando um computador aqui, mais ou menos Macintosh. Só. 1962, hein? Vamos ligar. A placa de vídeo GeForce 1 2. Beleza, vamos sair fora, tio, pelo amor de tal. Ô oh, meu Deus, tem que, tem que mexer no computador ali, hein? Ô oh, Leon, vou mexer no computador ali, pelo amor de Deus, hein? Ó, oh. ixi! Por um mais? Oh, Rapaziada, de capacete? Ixi! Ô oh, seus lock. O quê? Ó, ah. oh. oh, meu, pegou ah. ela de novo, tio. Olha o, olha o joelhinho. Só com amor, assinado o para pra vocês pararem de ser bloco, hein? É joelho, tio. Joelho, ó, oh, ó. Oh. Joelhos os caras não resistem, tio. Vamos refletir. Aí, ah. vai pegar! Rapaziada, só pra avisar vocês. O Leon não tem mais munição da escopeta. E a Ashley está ferrada. Rapaziada, você tá vendo que o Caverninha tá com pouco item e tá ferrado aqui? O que que acontece? O Caverninha acabou perdendo seu save. O Caverninha tinha umas 50 granadas. E o Caverninha achou esse save grego aqui que tava perdido. Não é bom igual o game que a gente tava jogando. Mas é o que tem, tio. Vamos tentar sobreviver. Meu Deus do céu. Beleza. Vamos pegar essa arminha do amor aqui e meter as munição nela. Vai tentar sobreviver, tio. O Caverninha deu os Windows Macintoshins aqui. Bill Gates acabou deletando os arquivos do caverninho. Parece que isso é isso. Ah, it stinks. Sure does. Não não é? No way, Leon. aí, <risos> não no lixão. Huh. Uma iniciativa altamente grega. Fez exatamente o que a Gartinha falou, Você está Eu sabia que você O que é isso? Nossa, vamos. ela caiu em cima do tiozinho dos espetos, tio. Os espinhos do amor. Oh, meu Deus, ele volta reversalmente. Rapaziada, vamos se ligar, hein? Rapaziada, o caverninha não tem. Ah, tá aqui, tio. Oh, meu Deus. Beleza! Rápido! Tá aqui, tá aqui. Ô oh, meu, eu já tava, tava assustado, hein? Eu pensei que a, a arma do cara não tinha o... Cagão! O Roland Arroz. hein? Ó, quatro beterraba profissional, hein? Uma. Já foi, seu Loki. Ô oh, meu, tem, tem cinco, hein? Tem uma atrás, hein? Vamos ligar se o Loki tá escondendo uma. Com a perninha... Per... É perito, em bater na, na perninha dele, ó. Bate no joininho. Ó, oh, agora ele vai dar natação, ó. Oh, deu a natação? Ah, rodou. Rapaziada, o Leon é profissional e matar esse tiozinho. Não, não se expanda, hein? É meio do mal. 20 mil dólares para a conta do Leon. Mas, no final das contas, o Leon vai bicar eles. Não adianta. Pera aí, tio. Pera. Vai, vai devagar, por amor de Deus. Ô, oh, Leon, vai devagar, hein. Vamos pôr isso aqui, Ashley. Vai, eu você. Tranquilo, vamos agora empurrar, porque o Leon é clássico, tio. Você acha que ele vai pular com o seu sapato super lustrado? Não, ó, você coloca aqui. Agora passa de boa. Ó o sapatinho dele. Ó, não, volta, volta. Ah, Rápido! Olha, o maior sapatinho pra nós. Não quero. Ó, altamente lustrado e profissional, tio. É, é o Leon. Swat. Beleza. Rapaziada, já tá rolando essa, essa música marciana aqui? Se você não se importa, eu vou arrancar aqui umas jabuticaba desse lote. Ó, altamente tá rosado, tá no ponto, tio. É, mais um, mais um aqui, ó. Rapaziada, só relembrando que cada loquinho desse tem 20 mil em moedas de ouro. Caverninha curte. Vamos aqui chegar à soma de 40 mil em dois loques desses. Rapaziada, o sonho do Caverninha é encontrar um caminhão cheio desses caras aí. Tia. O cara fica rico. O Caverninha fica rico da noite pro dia. Beleza. Rapaziada, tem, tinha um barril aqui que dava para explodir eles, mas o Linho curte aventura. Ih, vamos empurrar isso aqui sem floresta. Ajuda o Leon, né, pelo amor de Deus, é né? Ó. Trabalha a equipe, de gente oh, meu Deus, o Leon curte demais isso. Que demais! Nada aqui, meia volta isso aí. Ah, pô. não! Ah, já tá rolando aqui um... Street Fighter negro. <risos> Como que é o negócio, tio? Bebicamos o um cai, tio, cai. Pelo amor de Deus, oh, tem duas cabeças aqui na linha. Ó, oh. Ô oh, meu Deus, eu não mostrei não nada, a gente fica também. Ah, o Leon curte esse tipo... De missão, hein? Ele adora. Ele tem essas cabeças alinhadas aí, tipo. A órbita solar? Ele pega dois planetas, dois globos ao mesmo tempo, Leon. É verdade. Tranquilo. Bico dá uma porta. Rapaziada, tem uma plantinha aqui. Dá, dá para essa Pelo amor de Deus. Não tô aguentando mais ver ela bicar esse rim, hein? Ó, oh, toma, Ashley. Toma essa beterraba. É tua. Rapaziada, vamos pular sem medo aqui embaixo. Oh, meu Deus, essa parte aqui, o cabernet tá lembrado, hein? Altamente sinistra, hein? Vamos se ligar que os caras já estão rolando. Ixi! Rapaziada, o negócio é, é chegar ali pra trás, ó, ó. Botar a Ashley pra abrir a portinha aqui, mexer no maquinário. Mexe no maquinário aí, é, Ashley. Ó, ó. Bota ela aqui. Rapidamente viramos. Pegamos a escopeta. Ô oh, meu, botou o segredo aqui. O quê? Qual que é o negócio? Ixi! Ô oh, meu Deus! Ó, já bateu. Já bateu na Ashley. Nossa, os Loth, pelo amor de Deus, hein? Deixa ela de boa, tio Toma. Olha, Leon, peraí tem mais? é o Ah! Right! Oh, meu Deus, tem chicoteiros. Olha, duas cabecitas já foi pro saco, hein, tio. Mete a Ashley pra mexer nos computadores de novo, tio. Oh, Ashley, vou aprender a mexer nesse negócio, hein. Oh. Vamos pegar o Zlock agora, ó. Ó. Ó. Bota as cabecinhas juntas. pica essa cabecinha aqui também. Vira, meu. Vira. Olha. O cara tá dançando sem cabeça. Ele para isso, tio. Peraí, Ashley. Mexe. Mexe no... Okay. Inocente, nossa boa cabeça boa. Pelo amor de Deus, hein? Mas é já abrimos. Vamos embora. Eu e você, a corre. Oh meu Deus do céu, Oh meu Deus, como é que tá essa cabeça? Aqui? O furto de chicoteiro, bastante. Azeada, peraí, vamos colocar ele para ele. Pelo amor de Deus, hein? esse cara tá muito chato. Acabou a munição. Oh meu Deus, o ICE, azeada, não curti A gente tá bicado. hein? vou ter que dar outra plantinha mágica para ela. Vai, vai ter que usar. Tio, dá para encher. Vai. Toma o um gatorei? Oh meu Deus, calma aí, tio. Vai roubando! Olha o empaque! Ah! Chute do amor! Ó, oh, mereceu, tio. Cai no buraco, seu aqui. Aumentar e largar monte, CB. Valeada, altamente sou hein? Altamente adorífica essa parte, pelo amor de Deus. Olha, já rolou tua amiga aqui, tio. Eu adoro esses caras. <risos> Só que é versão 5 mil, não é versão 20 mil. Esse cara é mais pobre, hein, tio? Vamos pegar, o Leon não custa tanto assim como os outros. Ó, Tem três beterrabas altamente crucificadas no seu peito. Ó, mais um. Vai gerar, vai gerar. Ó, pode explodir com a O Leon altamente recomenda arrancar essas acerolas dos caras aí. 5 mil para o Leon. Rapaziada, tá rolando uma salinha aqui altamente suspeita. Se Você não se importa, o Leon simplesmente vai pegar as coisinhas escondidas da sala e sair fora. Como é que é o negócio, rapaziada? Ó, munição de rifle. O Leon adora isso. Eu adoro. Beleza, rapaziada, tá rolando uma respiração aqui. Oh, meu Deus, será que tem outro carinha daquele? Pode ser que sim. Vamos sair fora, tipo. Pode até ser que sim. Beleza, prosseguindo o caminho do amor. Temos nada mais nada menos que esquerda e direita Ô, oh, meu Deus, essa música marciana é boa demais, tchau? Ó, do ladinho do caverninha. É um. É dois. E é três, tio. Mais ou menos assim de mil, não tem, não tem muita história. É bom se explodir antes mesmo de ver o mil. Beleza. Mais cinco mil. Rapaziada, só nessas brincadeiras aí, tem mais ou menos 60 mil na conta a mais, hein? Vamos se ligar. 80 e Já tá rolando um botãozinho aqui, ó. Não. Oh, meu Deus, a escotilha emperrou. Ah. Beleza, pegou uma plantinha que é altamente preciosa nessa parte do jogo. É a verdade. Tem um baúzinho aqui, ó. Um, um arma. Oh, meu Deus, munição escopeta. Estamos indo bem. Ah. Eu, você, o Leon e a Ashley. Every time. Ó. Mexe na alavanquinha do amor. Não, vamos meter a Ashley aqui por baixo. Leave Mas, it to me, Leon. Claro, Ashley. <risos> Ela é pro mesmo, hein, rapaziada? Abriu a porta, é pouco zoeira essa mina, tio? Tranquilo, o que sobrou foi essa portinha da morte, aqui, <risos> hein? Oh, rapaziada, o cara já tá aqui de plantão, de boa, com a sua mochila profissional. Temos mais ou menos umas coisas aqui altamente escondidas. Olha, ele tava cultivando uma plantinha vermelha, tio. Essa daqui é da Colombiana, hein? Vamos se ligar com essas plantinhas, hein? Beleza, rapaziada, já está salvado e profissionalizado. O já tá lembrado dessa parte aqui. Tem que deixar a Ashley em uma dessas daqui. Wait. E abrir a outra, hein? Ó. Rapaziada, código profissionalizado. O Leon já tá ligado nessa sincronização. E passamos de primeira, hein? Vamos se ligar. Oh meu Deus. Car cartucho de escopeta. Pega a escopreta, Leon. Ô, oh, Leon. Ô, oh, Leon. Pelo amor de Deus, hein? Não faça isso na frente dos nossos amigos cavernistas, hein? Tranquilo, já pegamos um sprayzinho. É só cair pra dentro, tio. Ó, furgãozão do amor. Rapaziada, agora a aventura vai começar a ficar sinistrona. Ó, a, a mina tem diploma, tio. Ela é perita em destruir com esse furgãozão do amor aqui, tio. Ó o tamanho da escavadeira que ela tem ali na frente. Altamente profissional. Beleza. Já carregamos aqui. Ah, nossa, a minha profissional. Vamos esperar o bloco e agora. Viu? é eu, você, tio. Ó, olha esse laser do Rio